Meu nome é Bianca. Eu tenho um, 14, 14 anos. Meu Deus. Eu tenho 18 aí, galera. Falou. Dois beijos. Ai, quero... Beijos.